A Primeira Grande Guerra Mundial expulsou milhares de europeus de suas casas, obrigando-os a emigrar para a América em busca de um recomeço. Eram pessoas pobres que trabalhavam muito e já tinham um entendimento da luta de classes, da exploração, da eleição, da indústria, da fome, da guerra. A vinda deles para o Brasil contribuiu para um pensamento novo, que exigia mudanças sociais urgentes. O Brasil ainda era uma colônia da Inglaterra. O país era essencialmente agrícola. As poucas e recentes indústrias eram estrangeiras. Os trabalhadores não tinham leis trabalhistas. Não tinham jornada de trabalho, salário mínimo, férias, hora extra. Crianças trabalhavam e muitas tinham seus braços amputados pelas máquinas rudimentares daquelas indústrias. O voto não era secreto. Mulheres não podiam votar e quase não tinham direitos. Faltavam escolas, hospitais, saneamento básico para que o povo tivesse uma vida digna. O governo dirigia o país sobre um palco de glamour e ostentação. Com isso, os políticos insultavam a honra e a dignidade do povo trabalhador, que era o responsável pela produção dos insumos que gerava a riqueza política, industrial e econômica. O Brasil necessitava de uma mudança imediata. Para isso, precisava mudar a política e o único jeito era por meio da metralhadora, pois era impossível por meio do voto já que as eleições eram fraudadas todas as vezes em que se havia eleição. A Revolução Brasileira de 1924 teve como alvo principal o governo federal do então presidente Arthur Bernardes, que governava o país com o coração afogado em ódio, revogava leis, fechava instituições, prendia pessoas. Era necessário um basta nisso tudo. A Revolução de 1924 foi o tiro a favor da construção da democracia brasileira. Homens e mulheres iniciaram um caminho escuro, que faria muitos desaparecerem durante o percurso e faria outros alcançar a luz da liberdade. Aqueles que sobreviveram tiveram a oportunidade de realizar o sonho. Os que morreram em combate, levaram com eles apenas a alegria de combater por um ideal. A maior batalha bélica em solo urbano de todo o continente americano aconteceu no Brasil, na cidade de São Paulo. Durante 23 dias, a cidade foi severamente bombardeada pelas tropas do governo. Até mesmo por ataques aéreos. Aviões que despejavam bombas nunca antes usadas em nenhum combate. Tanques de guerra invadiram as ruas da cidade para esmagar os revolucionários com suas esteiras rolantes. Canhões dispararam suas bombas incessantemente e 24 horas por dia sobre os bairros residenciais de São Paulo. Metralhadoras vomitavam balas em todas as direções, perfurando as paredes e atingindo as pessoas dentro de suas residências. Casas eram implodidas a todo momento. Famílias inteiras eram dizimadas pelas chamas ou soterradas pelas implosões. As fábricas foram destruídas, os mercados saqueados. Eram tantos mortos que não couberam no cemitério da cidade e muitos cadáveres eram enterrados no quintal das casas ou abandonados nas ruas. O governo, insatisfeito com tamanha destruição e recusando o apelo de cessar fogo pedido pela Associação Comercial de São Paulo, intensificou ainda mais o bombardeio. Agora, com canhões que lançavam bombas que podiam matar pessoas num raio de 1.200 metros do local do impacto uma verdadeira carnificina. Para evitar maiores mortes e maior destruição, os revolucionários resolveram fazer uma retirada e transferir a luta de dentro da capital para o campo aberto. Eles partiram em 13 composições ferroviárias na madrugada do dia 27 de julho. Levaram de dentro dos quartéis tudo o que puderam carregar. Cavalos, armamentos, canhões, munições, comida, alimentos, roupas e tudo o que foi possível. A retirada foi considerada tão perfeita que ela é estudada até hoje e serviu de exemplo para muitos oficiais do Pentágono. Seis mil revolucionários abandonaram a capital paulista. Eles juraram que não iriam se entregar e que realizariam o ideal prometido. O governo enviou todas as tropas que pôde enviar para liquidar com a Revolução. Dos seis mil soldados, apenas dois mil resistiram bravamente. O governo tinha vinte mil soldados. Era uma luta desigual de um homem contra cem homens. Eles resistiram por nove meses. Cansados, famintos, barbudos, magros, adoecidos Tiveram que matar os cavalos para se alimentar da carne do companheiro de guerra, pois tudo foi devorado ao redor de onde estavam. Os recursos foram se esgotando, os ânimos se abatendo, o ideal ficando distante. Todo esse tempo à espera de novos levantes revolucionários em outros estados do Brasil. Apenas uma coluna conseguiu se juntar aos paulistas. Foram os gaúchos. Nove meses depois de a Revolução ter iniciado, aqueles homens e mulheres surgiram. E a esperança foi uma grande decepção. Os gaúchos estavam famintos, desarmados, praticamente nus. Tiveram que se alimentar do pouco recurso que restava das tropas paulistas. Tudo em nome da Revolução. Foi então que os paulistas de Miguel Costa e os gaúchos de Luiz Carlos Prestes se uniram para levarem a propaganda da revolução para os quatro cantos do país.